E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Certo? Virgem, é como se você soubesse o que fazer, qual atitude tomar, mas não faz por achar que seria julgado. Porque você sente essa decisão dentro de você. O outro não sente. E também tem a questão de ser passado como uma pessoa ruim, que não ajuda ou que não tem um bom coração. Mas, nesse momento, é como se fosse a melhor solução olhar para você, para o que sente e como tudo vem te incomodando. E te fazendo mal. E são certos limites que movimentam a paz e o respeito que você quer ter, até para saber onde deve ficar cada coisa, onde tudo está melhor encaixado. Porque até esses pequenos detalhes estão fugindo da sua vista. E para que haja essa segurança, boa administração e cuidado com você e com os outros, é preciso um posicionamento de limite, de dar a sua opinião, de ouvir o outro, mas principalmente se ouvir também. Não tem como olhar mais adiante, se imaginando em completa felicidade, quando há uma trava, uma dor, guardada, uma tristeza te consumindo. Carta do Oráculo Fênix, como é esse negócio de felizes para sempre? Fênix? Renasce das cinzas, sobrevive às transformações e carrega essa energia de força e renovação que percorre gerações. O remédio é ruim na hora, mas cura, tá bom? Gratidão.